Mas, enfim, é, é, é, contrário a essa expressão que existe como língua é, oficial, como o latim, que era a língua oficial ainda, as línguas espontâneas, já dentro do âmbito filosófico, a espontaneidade dentro do âmbito filosófico, eles jamais conseguiram captar, porque, as, claro, eles chegaram falando em latim, aí se encontram com os povos que estão falando suas línguas originárias. Não havia como é, é, um tradutor ou uma capacidade mínima de compreensão o que que um e o outro queriam dizer. Imaginemos, é bom às vezes colocar, é, é, nós imaginamos o que foi esse encontro muito além do que conta a história. Né? Porque tem muitos detalhes que se escapam, inclusive... Eh, no lupa da história, né, eh, foge. Então, nunca se pensou como foi esse primeiro encontro numa ilha que não tinha esse nome, cuja linguagem era totalmente desconhecida para ambos os dois, né, e que um acaba se impondo por sobre a outra por uma questão de, eh, de uma materialidade, né, porque, logicamente, a Europa até o século XV, já vinham de campanhas de guerras né a fim de expandir seus territórios pelos mais diversos motivos que não vou entrar eh, por esse eh, eh, por esse âmbito né mas somente para citar um exemplo né uma das grandes eh, um dos grandes genocídios que se cometeu na mesma época que estavam vindo mais caravelas para para Abiyayala, foi eh, o, a grande revolução indígena-camponesa liderada por Thomas Munzer, que era um teólogo, né, que hoje depois se chamou o teólogo da libertação, inclusive Ernst Bloch, que escreve uns livros, eh, eh, Princípio Esperança, eh, por exemplo, e outros livros que retratam eh, de uma forma bem imaginária como se fosse um, um relato ficcional como se, eh, se deu essa essa guerra nos campos do Sacro Império Romano-Germano à época é só para citar um exemplo então a Europa vinha de uma situação histórica em onde eles não conseguiam de alguma forma criar seu ordenamento jurídico não conseguiam sequer ainda estabelecer bases sólidas para a concreção de uma sociedade tal qual, inclusive, eh, o cristianismo já vinha, de alguma forma, delineando. Né? E eh, aqueles que vieram para cá, viram, então, em busca desse eh, imaginário que desse a eles justamente uma outra identidade que não mais essa identidade com a qual eles vinham da Europa. Para eles foi um choque muito grande, segundo as cartas de Cristóvão Colombo, porque eh, chegar em mundo totalmente extremo ao que era a realidade deles da época, era uma coisa que para eles, era eh, eh, com, com o discurso do verbo da cristiandade, obviamente eles pensaram aqui, Poxa, se realmente existiu uma vez o paraíso, o paraíso é esse aqui. E eles mesmos falam isso aqui como um paraíso. ver inclusive, as pessoas sem roupas, tranquilas, vivendo da natureza. E para eles era uma coisa totalmente... Eles ficaram deslocados, totalmente deslocados. Né? E, mas a partir desse momento, eles perdem sua identidade puramente europeia, se você quer assim, não gosto muito do termo pureza, mas vamos lá. E se encontram com outras categorias que para eles, por serem desconhecidas, também eram puras. Só que aí tem um grande detalhe. A língua que eles falam, que é o latim, mesmo o latim vulgar, <coughs> E é a língua que propõe a eles mesmos criar uma identidade própria, porque no imaginário deles viam que esses povos, do jeito que eles viviam, são povos inferiores, para não dizer animalescos. A partir desse instante, então, que eu é que se cria, se cria então uma uma força e eh, Vamos colocar um exemplo prático do que aconteceu em Santa Cruz aqui em, na Bahia. Quando Cabral chega, segundo conta o escritor Jim Warren em um livro que inclusive eu tenho aqui e que eu, para quem é, é um livro que se chama A Ferro e Fogo: A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira. É interessante esse autor porque esse autor coloca justamente em, em, em junção a questão da linguagem e do que na linguagem daquilo que eles falam, que é, a, a que é, é que é a língua que determina a realidade, como eu disse desde o início, eles determinaram que isso que, isso que eles viam como paraíso é, estava feito para eles. Então, o que que eles fazem? Já que isto aqui é nosso, nós vamos cortar a primeira árvore e com essa árvore nós vamos fazer uma cruz e essa cruz vai ser enterrada na terra, quer dizer, penetrada. E a partir desse momento, nós somos os, os que vamos tomar conta dessa terra, por dizer assim, né? e começa o um processo de colonização, a partir desse intuito eh, linguístico que eles traziam no seu imaginário e que com esse intuito linguístico eles constroem o imaginário nessas terras de Abiyayala. Tudo isso está ligado intimamente a uma questão do mito, que o mito não, não mitou o presidente daqui, não. Senão o sentido místico, eh, o simbólico dentro da linguagem lacaniana, né, de que se eu posso cortar uma árvore, não sendo daqui, consigo construir uma cruz, Rezo a primeira missa, essa árvore é a primeira árvore que vai fundar a destruição da natureza. E a cruz é justamente aquele que impõe pela sua força, penetra na terra, que esse sentido de penetração pode até ser, inclusive, no sentido eh, falocêntrico, como eh, como se institui, por exemplo, nas obras de Sigmund Freud, ele é falo, ele é um falocentro, porque é um homem europeu que fala, que corta a árvore, que ele mesmo a denomina de modo feminino, no caso da, da língua portuguesa, e no sentido masculino, no sentido hispano-americano, hispanofalante falante mas que não acontece isso se não em Pindorama. Em Nabiayala, Ainda passaram-se dois dias para rezar a primeira missa. Não foi apenas eles chegaram. Quando acontece aqui, a primeira coisa que eles fazem é derrubar uma árvore, talhar uma cruz e penetrar na terra. O que eles fizeram lá em 1492 foi justamente dentro do âmbito da hierarquia, da dominação linguística, eles impõem um nome. Aqui em Pindorama se corta uma árvore e começa, desde então, a grande devastação da natureza, que é ao mesmo tempo a morte dos povos indígenas. Do mesmo modo que em Guanaani ele afirma o nome São Salvador e destrói imediatamente as eh, as coisas.